The, the house of a casa de Zadok, is a prophetic gift of God. é ser um lugar profético de Deus. The house of a casa de Zadok, is an inspiration from God. É uma inspiração de Deus. The house of Zidok a casa de Zadok, Is an expression of God's key for brazil é uma expressão da chave de deus para o brasil the house of zedoch casa de zadoc has come to stay for many generations ela veio para permanecer por muitas gerações the house of zedoch casa de zadoc shall feed the next four generations ela vai influenciar as próximas gerações the house of zedoch é uma prof... uma voz profética para muitas gerações. The hand of God is upon the house of Zadok. A mão de Deus está sobre a casa de Zadok. For God found a man. Porque Deus encontrou o homem. And God had waited for three generations. E Deus esperou por três gerações. Para encontrar o homem. The Lord tells me. Deus me fala que ele escolheu sete pessoas over the years, em, em algum, durante os anos for this for this para essa unção. But they, they him. Mas essas pessoas que Deus escolheu des, o, o desapontaram you are the e você é o número oito. You você é o número oito em the Lord, the Lord senhor está me falando He will make you a voice ele vai fazer você ser uma voz in this country nessa nação e a season of a new beginning você está numa estação de novos começos when, when I was in prayer, quando eu estava em oração a o número 8 eu vi o um número 8, que significa novo começo, for the man of God. para o homem de Deus. E o Senhor diz, você entrará numa nova dimensão, a new uma nova dimensão, uma nova dimensão, uma nova dimensão de revelação, entendimento, sabedoria, power, poder, vision, visão, impacto. And fruitfulness e frutificação. Say hallelujah. Diga hallelujah. Say hallelujah. Diga hallelujah. Clap your hands. Give, God some, praise, give God some praise. Give God some praise. Give God some praise. Diga give Deus, some praise. Hallelujah, glória. Shout hallelujah. Diga hallelujah. It's, it's my privilege, my honor to be here this É o meu privilégio e honra para estar aqui nessa tarde. I am grateful to be here with my wife. Estou muito grato de estar aqui com a minha esposa. Hallelujah. Diga aleluia. The, the, the last time I was in Brazil, a última vez que estive no Brasil, the year 20, uh, 2016, 2016, I wasn't married, Eu não estava casado ainda. But now I am. Mas agora eu sou. So I, I have Eu tenho que melhorar agora então. <laughs> Eu, eu melhorei, desculpa. Ela é uma benção na minha vida. Tiffany, would you please stand? Tiffany por favor, se levante. Amen. Blessings. I am very honored to know Eu sou. Eu tenho a honra para conhecer o Pastor Luciano. E Kelly. And Kelly. Uh, what a joy. É uma alegria. What a blessing. Uma bênção. spring of life. É, um, é o rio de vida que tem neles. What a spring of life. O Rio de vida que sai deles. What a spring of life. Rio de vida que sai deles. To us, Para nós. Luciano, and Kelly. Luciano e Kelly. But to God. E para Deus. A spring of life Eles são rios de vida. que muitas gerações shall drink from. Many e, mu e muitas gerações serão abençoadas. diga aleluia. Diga, aleluia. There is something about water. Existe algo sobre rios de água viva. Where there is water, where there is spring, aonde tem água, onde tem uma fonte, you see agriculture, Você vê em volta agricultura. You see farms, you see fruitfulness. Você vê a frutificação em volta de uma fonte. You see community, você vê comunidade. You see nations, você vê nações. So are you man of God? Então você homem de Deus. você spring of life. é uma fonte de vida. So we see people. Então você vê pessoas. Você vê ministérios. We see fruitfulness, você vê frutificação? But thou shalt Become a river. E isso se tornará um rio, says the aleluia. Diga, Siga, amém. diga, amém. Dá um a, pouquinho mais de retorno a, dele para mim aqui, por favor. So Eu estou muito feliz de estar aqui junto com os pregadores. Que alegria. Siga, amém. Diga, amém. John and everybody blessings. Deus abençoe cada um de vocês, pregadores. Amém. Amém. Open your Bibles. Abra sua Bíblia. To the book of Genesis. Para o livro de Gênesis. Genesis chapter 15. Gênesis capítulo 15. And I read from verse 4. Eu vou começar lendo no versículo 4. Genesis 15 from verse 4. Gênesis 15 versículo 4. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, this shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thy old bowels shall be thine heir. Eis que veio a palavra do Senhor a Ele dizendo, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será, será gerado, esse será o teu herdeiro Shall we pray? Vamos orar Come Holy Spirit, Vem Espírito Santo, speak, fala, ministra, minister. Teach. E ensina, impact, impacta, transform, nos transforma, advance, a faz avançar, the heavens, abre os céus, glorifica Jesus, o nome de Jesus, and all shall say, e todos digam Amém. Everything, everything God does, tudo que Deus faz, is new, é novo. All through the Bible, em toda a Bíblia, from Genesis to Revelation, de Gênesis a Revelação, tudo que Deus faz, is new. É, é novo. When God made heaven and earth. Quando Deus fez céu e terra, and made Adam, e fez Adão, that was new. era novo. When he made Eve, quando ele fez Eva, that was new. era algo novo. Quando levantou Moisés, era novo. When Joseph came on the scene, quando José apareceu na cena, that was new. era algo novo. When Noah came out of the, of the covenant, quando Deus trouxe sobre a aliança, a Arca de Noé, That was new. Uh, algo novo. Genesis? Genesis new. Exodus? O livro de Gênesis Novo, livro de Atos, algo novo? Levíticos new. Algo novo? Numbers? E números, new. Novo. Deuteronomy? Deuteronômio? New. Algo novo? Joshua? Josué, algo novo? Judges, Judas, new. No, algo novo. Anytime God moves, tudo que Deus faz, É algo novo. Diga aleluia. Você está entrando numa estação do novo. Deus está te levando a um novo lugar. Deus está te trazendo uma nova palavra. É um novo livro de restauração. Todas as coisas velhas já passaram. as coisas novas já chegaram. Diga aleluia. O devil é o acusador. O diabo ele é o acusador dos irmãos. Ele acusa nos daquilo que fizemos no passado. Então o diabo ele é velho, mas Deus está fazendo algo novo. Deus está na frente. Você está indo para a frente. Receba algo Receba novo de a Deus. Receba novo de Deus. Nova Receba nova o novo de Deus. A nova Receba o novo de Deus. Nova Receba o novo de Deus receba poder. The Bible says. A Bíblia fala. Um dia. God appeared in the nation of Mesopotamia. Deus apareceu em na Mesopotâmia. And he went into the house of a businessman. E ele entrou na casa de um homem de negócio. And he found one of his children. E ele achou um de seus filhos. O nome dele era Abrão And he spoke to E ele falou com Abrão Abram country deixa a sua nação livre deixa a sua tribo livre House deixa a casa do seu pai Abraão ele não era um adorador de Deus ainda Abraão ele, um, ele era um idólatra o Deus que ele conhecia não falava. Não o Deus que ele servia não ouvia. Mas eles adoravam aquele que ele deu. E de repente ele ouviu uma voz. E Deus entrou no mundo dele. And he said, Abraham, e ele disse, Abraão, deixe tudo isso aí, leave your country. deixe a sua nação, leave your tribe. deixe a sua tribo, deixe a casa do seu pai, e eu vou make you fazer de você a great uma outra nação. I will eu vou fazer make you de você a great name. Uma grande, um grande nome. Eu vou fazer, bless you. eu vou abençoá-lo, e eu irei fazer. Fazer você uma bênção e cada um que te abençoar you será abençoado And e cada um who you que te amaldiçoar será amaldiçoado And in you e em você, all, todos, all, todos, all, todos, all, todos, the todas as famílias of the earth, da Terra, of the earth, da Terra, of the earth, da Terra, serão abençoadas. Isso é Deus. Speaking to a man who did not know him. Falando com um homem que não conhecia ele. a proposal on the table. E Deus colocou algo na mesa. E falou a Abraão. This is what I want to do. Isso é aquilo que eu quero fazer. And I am requiring only one thing from you. Mas eu vou pedir algo de você Just believe me Apenas acredite and em mim me E me siga and leave your E deixe a sua nação leave your tribe. Deixe a sua tribo leave your father's house. Deixe a casa do seu pai Eu tenho algo novo para você Se você deixar o nome do seu pai se você deixar a casa do seu pai I will give you a great name. Se você deixar o nome do seu pai if Eu te darei you live, um grande nome if you leave your country, Se você deixar a sua nação I will make you a greater country. Eu vou te dar uma grande nação if you leave your Se você deixar a bênção do seu pai I will make you a Eu vou fazer de você uma bênção if you obey me, Se você me obedecer you will be my friend. Você vai ser meu amigo Algo novo The Bible says, a Bíblia diz. And Abraham obeyed. E Abraão obedeceu. That must have been a Aquilo pode, pode, certamente foi um sacrifício. Para deixar a tribo dele. Para deixar a nação dele. Para deixar a, dele, deixar a casa do seu pai. Em um momento, um instante. Aquilo era um momento sacrifício. Era um movimento, uma mudança grande, radical. Well, então, it must be a major move é preciso um movimento radical. Porque ele se encontrou com um Deus poderoso. Se seu Deus é maior, se seu Deus é e se, o Deus é, se o seu Deus é médio, He makes you do major você vai, ele vai requerer de você média, atitude médias. I come to tell you, Mas eu quero lhe falar que Deus está perto para fazer algo grandioso na sua vida.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 Brasil, Brasil, Esse é um novo dia. Brasil, Brasil, Esse é um novo tempo. Brasil, Brasil, É uma nova visão. Brasil, Brasil, É uma nova jornada. Brasil, É uma nova estação. Brasil, É uma nova dimensão. the Lord. Assim diz o Senhor e você está movendo-se da sua da sua antiga nação so Brasil então Brasil is from the old está, to new está mudando do velho Brasil para o novo Brasil Shout hallelujah. Give hallelujah. Shout hallelujah. Give hallelujah. Shout hallelujah. Give hallelujah. It's a new day. É um novo dia. It's a new day. É um novo dia. It's a new day. È é un um nuovo giorno. It's a new day. È é un um nuovo giorno. It's a new day. It's a new anointing. Você está ungido. I see a shift eu percebo uma mudança In the gifts of ministry, na liderança, na direção de ministérios the apostles, de apostólicos a shift. está sendo uma mudança dos profetas uma mudança dos evangelistas uma mudança dos pastores uma mudança dos mestres uma mudança dos intercessores uma mudança dos homens de oração uma mudança the os adoradores. Uma mudança. Uma mudança, uma mudança é Uma mudança. É uma mudança. É uma mudança. Uma mudança. No nome de Jesus. Deus falou para Abraão. Deixe Deixe Deixe, Deixe, Deixe, Deixe, Deixe, Deixe. Deixe. Deixe. Eu vou te falar. The land you will go to. A terra que você irá Agora Você não conhece a terra Mas comece a caminhar Só comece a caminhar Então Abraão Pegou a sua família E ele começou a andar e no processo que ele estava na jornada, ele chegou num local. E ele fez preparou um altar. A Bíblia diz: Ele deu a Deus, fez a Deus um sacrifício. Ele e ele fez a Deus, o Deus que apareceu a ele, ele ofereceu um sacrifício. Ele não sabia o nome de Deus. Mas a Bíblia diz o Deus que me apareceu, ele adorou aquele Deus. Ele não sabia quem era Mas Deus. Mas ele estava convencido que, Deus que aquele Deus era é grande, é grande, era mega, era é magnífico, poderoso, ele é glorioso, ele é fantástico, ele é vida, ele é luz, ele é luz e ele poderia ser confiável, I don't know him, eu não conheço ele, I can trust him. mas eu posso confiar nele, the Bible says, e a Bíblia diz, My God, meu Deus, he the ele continuou a sua jornada, One day, um dia, ele tinha 75 anos quando Deus apareceu a ele, e ele estava meditando de noite. Look E ele estava falando: Veja todas as bênçãos que Deus me deu. A great, name, a great name, Deus me deu um nome grande. A great nation, uma nação grande. Blessings, me abençoou. Blessings, muitas bênçãos. Blessings, Ele me abençoou. Ele me abençoou. He has ele me abençoou. And he has given me e ele me deu nations. todas as nações. Ah! Ah! But I have no child. Mas eu não tenho filho. I have no child. Eu não tenho filho. Eu não tenho filho. Eu não tenho filho. Eu não tenho filho. Eu não tenho filho. I don't have a child. The Bible says, a Bíblia diz. He was thinking, Ele estava pensando. Eu não tenho filho. Eu não tenho filho. I don't have a child. I don't have a child. I a child. Ah, ah, ah. God, God Deus. <laughs> eu, eu não tenho filho. I don't have. I don't have a child. I don't have a child. <laughs> I see the promise. Eu vejo a promessa. I don't have a child. But I don't have a son. I don't have a child. É filho. Aleluia. <laughs> <laughs> ah. <laughs> hallelujah. hallelujah. Look at someone shake his hands and tell him it's the beginning of a new day. Pega na mão de alguém e fala: Esse é o início do novo dia, do novo tempo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Someone's hands. Pega na mão de alguém e fala. Fala, congratulations. Parabéns. Congratulations. Parabéns. Congratulations. Parabéns. parabéns, parabéns, parabéns. parabéns. parabéns. parabéns. parabéns. parabéns. parabéns. parabéns. Esse é um novo dia. Parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns. Esse é um novo dia. Que aleluia. Parabéns! Parabéns! Parabéns! Parabéns! Congratulations. Parabéns. Congratulations. Parabéns. Me Me Essa é uma nova estação. Diga amém. Diga, amém. Diga, amém. That was French. Essa, eu estava falando em francês. hallelujah, somebody. <laughs> diga aleluia. So the Bible says. A Bíblia diz. I don't have a child. Eu don't have, não tenho filho. And God said, e Deus fala Aê hey, Abraão Eu sou o seu escudo E eu sou aquele que te recompensa Eu quero recompensar você you did not know me, Você não me conhecia but you obeyed me. Mas você me obedeceu you did not know me, Você não me conhecia but you trusted me. Mas você confiou em mim Eu quero te recompensar I am, I am impressed. Eu estou impressionado and God said, E Deus falou Don't worry, Não se preocupe Vai vir de você verá um filho. Você terá um filho. Então, aquele problema estava resolvido. Eu sou um Deus completo. E everything I Tudo que eu faço é completo. Eu tenho eu vou eu vou eu, tenho, eu vou te suportar. A Bíblia fala no versículo 5, Genesis 15 versículo 5. Genesis chapter 15, verse 5. And he brought him forth abroad, and said, Look now towards heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto them, So shall thy seed be. And he believed in the Lord, and he counted it for him for righteousness. Verse 7. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of the earth of Chaldees to give thee this land to inherit it. Então o levou para fora e disse: Olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: Assim será a sua, a sua semente. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra e para os herdares. E disse-lhe o Senhor, disse-lhe ele, o Senhor Jeová, como saberei que és que hei de herdá-la? Disse-lhe, toma. Se Hallelujá. aleluia The Bible says. A Bíblia diz. E Deus chamou Abraão para fora. So, come out. Disse: Abraão, vem aqui para fora. Come out. Vem para fora. Come out. Vem para fora. Count the stars. Contra as estrelas. Let's go. Vamos lá, conta as estrelas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um milhão. eu ah, não posso contar. God said, Deus falou: Você está preocupado por uma seed. Aquilo, a semente de você. About one child. Você está preocupado com uma semente, um filho? All these. Todos eles, tudo isso, Which you can count. que você não pode contar. They all here. Todos estão dentro de você. The stars you see, as estrelas que você vê, elas são simbólicas. The Mas a realidade está aqui dentro. And the Bible says, e a Bíblia diz: So shall thy seed seed be? One. E assim será a semente. He saw many stars. Ele viu muitas estrelas. But God says: Mas Deus falou: So shall thy one seed be? Mas assim tudo virá de uma semente que está em você. And Abraham said: E Abraão disse: Okay, okay, I believe. Eu acredito. I believe. Eu acredito. I believe. Eu acredito. And every day when saw the stars, e todo dia quando Abraão via as estrelas, he had ele tinha visão. He had ele tinha visão. God put the of Deus colocou Abraão na escola de visão. God is a Deus é um Deus visionário. Você não pode andar com Ele e não ser É impossível para andar com Deus e não se tornar visionário. A unção de Deus, ele toca em você. como Deus é, você se torna também. Quando você caminha com Deus consistentemente. Abraão começou a pensar como Deus. Ele começou a pensar como Deus. Estrelas. Estrelas. Estrelas. Aleluia. Aleluia. Then the Lord said. E aí o Senhor falou. E eu te darei essa terra. Where you are. Aonde você está. I will give it to you. Eu vou dar para você. And to thy E para sua descendência. Abraão falou. How will I know? Como, this land is mine. Como posso saber que essa terra é minha, Senhor? Listen, escute, por favor. There are three things we have seen so far. Tem três coisas que nós já vimos até aqui. Number one, Número um. Vision. Visão. Stars. Estrelas. Number two. Número 2 Seed. Semente. Number three. Número 3 Land. A Terra. Vision. Visão seed semente land terra vision visão seed semente land terra everybody say vision todo mundo diga comigo visão no, seed semente, semente land terra one more time mais uma vez no, semente, one more time one more time say it like you are having a new vision a new seed and a new land. Declare novamente, mas crendo que Deus está te dando uma nova visão, uma nova semente, uma nova terra. Um, dois, três. Se aleluia. Everybody who walks with God, Todo mundo que caminha com Deus. These three essas três coisas. He gives you. Vai -lhe ser dada. Vision, visão. Seed. Semente. Land. Terra. Se aleluia. Diga aleluia. Eu sinto no meu espírito. That there, are some people there Quando eu vejo as pessoas aqui. You've lost your seed. Você que perdeu a sua semente. But today, mas hoje God is restoring Deus está dando novamente a semente. Existe alguma pessoa aqui Que perdeu a sua visão Deus está restaurando a sua visão agora Existem muitas pessoas que perderam a sua terra A sua terra foi roubada de você Mas Deus está restaurando a sua terra agora Diga aleluia Say hallelujah. Diga aleluia. Hallelujah. Diga, Diga visão. Diga, I have Diga eu tenho semente. E eu tenho terra. Amém. Amém. So had então Abraão tinha essas três coisas. But God said, Mas Deus falou: I am coming to establish it. Eu vim para estabelecê-lo. Fica-me um altar. Prepare um altar. Give me some sacrifice. Prepare um sacrifício para mim. Some animals I, I'll tell you. Algum animal que eu vou lhe mostrar. Don't put fire on it. Não coloque fogo no sacrifício. eu estou vindo. So Abraham prepared the então Abraão preparou o altar. Prepare the sacrifice. Preparou o um sacrifício. The Bible says. E a Bíblia diz. In verse 16, verso, Versículo 16. Verse 16. Versículo 16, And God Put Abraham into sleep. E Deus colocou Abraão para dormir. After Abraham prepared the altar. Depois que Abraão preparou o altar. God put him into anesthesia. Deus colocou uma anestesia em Abraão. He went to sleep. E eles dormiu. Like what God did for Adam. Igual Deus fez para Adão. Put them to sleep. Colocou para dormir. Today. Hoje Deus vai colocar você para dormir. He is about to speak to you. Ele vai falar com você especificamente. He want any Ele não quer nenhuma distração. He wants you to have focus. Ele quer que você tenha um foco total. Total. Total. Total. Yeah. Total. total. All right. <laughs> so he wants your total. Deus uh, foco total. Foco total. Okay, good. Total is total. Say amém. Focus, focus, foco. All right, all right, glory. So he said, I need your focus. Eu preciso do seu foco. And he put him to sleep. E ele colocou ele para dormir. No distractions. Não tinha nenhuma distração. God. Deus. Appeared. Apareceu. In Em dois. He was a, a flame of furnace. Ele estava como uh, fogo. Labaredas de fogo, thank you. A Labaredas de fogo. And a e uma lâmpada acesa. Came from que veio do céu. Came upon the earth. Veio na terra. Flames of fire. A... Labaredas de fogo. For God is a fire. Porque Deus é um fogo consumidor. E ele mesmo. Yes. And he came with a a burning flame, e ele veio com labaredas de fogo. Which is his son. Que é o seu filho. And they came, e eles vieram. And walked through e eles caminharam the sacrifice em cima do sacrifício. On the, the altar, no altar. And consumed it e consumiu. As fire. Como fogo. Abraão estava dormindo. Deus veio com fogo. And personally consumed, Pessoalmente the recebeu sacrifice. e consumiu aquele sacrifício Totalmente pshum, pshum, pshum, pshum. Like on Mount Carmel, Igual when, no Monte Carmelo Quando Elias orou e o fogo veio Deus é um fogo consumidor This day, Esse dia, God is about to come upon you Deus está vindo sobre você como um fogo consumidor. Brasil, Brasil o fogo God consumidor upon you. de Deus. Brasil, Brasil the fire is upon you. o fogo consumidor de Deus está sobre você do norte. Do amor to the south. Do, do, do sul, the do norte e do é sul, do leste e é oeste. Deus está presente. About to e Ele vai consumir. Shup, shup, shup, shup, shup, shup. Fire. Fogo. Fogo. I see all the Eu vejo todas as igrejas. On the altar. No altar. E eu came vejo Deus vindo com fogo. Para consumir as igrejas. Diga aleluia. God Deus veio consumindo. And he came with his son. E ele veio com seu filho. The two of them, Os dois vieram. O pai e o filho. Consumiram, consumiram aquilo. Porque. versículo 18. Versículo dezoito. Desculpas dezessete. It says, and it came to pass that when the sun went down, it was dark, and behold, a smoking furnace and a burning lamp that passed between those pieces. In the same day, in the same day, in the same day, the Lord made a covenant with Abraham. E sucedeu que posto sol houve escuridão. E eis que o forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades, naquele mesmo dia, naquele mesmo dia, naquele mesmo dia, fez o Senhor um conserto com Abraão. So God então, Deus consumiu o sacrifício E ele fez um, um, uma aliança Com Abraão so, Então, a aliança com Abraão É uma aliança de fogo Abraham's covenant A aliança de Abraão is of fire. É uma aliança de fogo Deus veio para encontrar-se com Abraão Deus encontrou-se com o homem shall be in a covenant. Deus e o homem estarão em uma aliança quando você casa com a sua esposa e o ring seu você tem uma aliança As for God, para Deus his, his, his ring on Abraham o seu a sua aliança com Abraão era um fogo So the então, a aliança com Deus de Deus is fire protected. é um fogo que protege. Fire activated. É um fogo ativo. Fire um fogo que, manifesta, que se manifesta. The fire stands also for the presence of God. o fogo que vinha da presença de Deus. The tangible presence of God. Uma presença visível de Deus. The manifest of God. Uma presença manifesta de Deus. The of A gloriosa presença de Deus. The of God. A autoridade de Deus. The weight of God. O peso de Deus. The of God. Estava a influência de Deus ali. By fire Pelo fogo. Upon the covenant. O fogo da aliança. When Abraham woke up, Quando Abraão acordou-se. Ele falou, Meu Deus. Abraão não era mais o mesmo. And God spoke to him. E Deus falou com Abraão. Deus falou. A sua semente. Vai para. estará em cativeiro por 400 anos. E na quarta geração eles vão voltar com uma grande bênção. E eu serei o seu Deus. Depois que você morrer e que você desaparecer, eu serei seu Deus. Eu vou ser o Deus deles. And the I gave you, e a promessa que eu dei a você. That I'll give you a great que eu te daria uma grande nação. I have the by my fire. Eu tenho selado aquela nação com fogo. And they shall a great e eles se tornarão uma nação grande. E através dele todas as famílias da terra serão abençoadas. Listen to this. Escute por favor demorou 400 anos Israel Para Israel estava no Egito. Então Deus falou Em 400 anos 400 500 anos, em 500 anos. So God can speak to you então Deus pode falar com você sobre aquilo que vai vir 200 anos years, frente, 10, 10 anos, 5 anos, 1000 anos. Deus, Deus Ele fala, Ele fala, He Deus fala, E Ele está falando now. agora. He is now. Ele está falando agora. I say he is speaking Eu falei, now. Deus está falando agora. I say now. Eu falei ele está falando agora. Say Diga aleluia. Say, Lord, speak to me. Diga Deus fala comigo. Abraham, Abraão was amazed. By this time, nesse tempo Abraham began to understand that this God I'm following is a serious God. Ele começou a entender que o Deus que ele estava servindo era um Deus sério. In chapter 17. no capítulo 17 of Genesis, de Gênesis, God again. Deus aparece novamente. Verses one, Versículo and when 1. Abraham was ninety years old, the Lord appeared to Abraham and said, "I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect." Sendo Pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser é perfeito. I will make my covenant between me and thee, and I will multiply thee exceedingly. E porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. And Abraham Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus falou Deus com ele. God said as for me behold my covenant is with you and thou shalt be a father of many nations. Dizendo quanto a mim eis o meu concerto contigo és serás o pai de uma multidão de nações. shall thy name be called Abraham but thy name shall be Abraham. A father of many nations have I made thee. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por Pai de multidão de nações te tenho posto. Diga aleluia. Said, Deus fala, I will make you exceedingly fruitful. eu vou fazer você grandissimamente frutificar. Exceedingly fruitful. Exceedingly Você vai frutificar grandissimamente. Você vai frutificar grandissimamente. So the Abrahamic covenant Então a, a aliança com Abraão. Is extremely fruitful. é uma aliança frutific, de frutificação. And the Lord said, E o Senhor disse: "Thy name shall no more be called Seu nome não vai mais ser chamado Abraão. I will call you Abraham. Eu te chamarei agora Abraão. I will add my name to your name. Eu vou colocar o meu nome no seu nome: Yahweh Yahweh, Ham Ham Abraham, Abraham, Abraham, a Ham Ham Ham Ham Ham Ham Ham Ham Ham Ham Ham Ham Ham nome Ham Ham Ham Ham Ham Ham nome de, de Abraão. se tornou, um só, se tornou Now man and God are in a relationship. Agora o homem e Deus estão em relacionamento um com o outro. Man and God with one name. Deus e o homem com um nome. So when you say Abraham, quando você fala Abraão, two people respond. Duas pessoas respondem. é Abraão, na terra, God, e Deus no céu. They are all together. Porque estão juntos agora. Abraham, Abraão, Deus responde. The man responds. E o homem responde. Um nome. What a que bênção. Today, Hoje we, we, we, we see what God did. nós vemos o que Deus fez. Ele estava desenvolvendo relacionamento, amizade com Abraão. Veja quanto o homem pode avançar através da amizade Abraão. Veja como Deus se Veja como Deus vê um amigo A aliança, o selo da amizade veio com fogo Porque Deus é um Deus zeloso E Deus colocou todas as bênçãos da aliança na aliança Ele colocou a adoração na aliança ele colocou os princípios de Deus na aliança Ele colocou os princípios na aliança Ele colocou a forma de governar o mundo todo na aliança E Deus chamou Abraão, meu amigo Hoje eu declaro que a sua amizade com Deus está estabelecida em um nível de excelência e frutificação. Você está em aliança com Deus, aliança com Abraão. você é abençoado por causa da aliança. Você é anointed You are anointed Você está ungido because of the covenant. Por causa da aliança Você está are... Você está extremamente abençoado because of the covenant. Por causa da aliança the Bible says, A Bíblia diz Abraham's blessings A bênção de Abraão have become our blessings Se tornou nossa bênção Por causa de Jesus Por causa de Jesus Todas as coisas God promised Abraham. Que Deus prometeu a Abraão I have. Eu tenho agora I have. Eu tenho agora I am blessed, Eu sou abençoado Exceedingly blessed. De uma forma excelente e e pela unção in the da aliança diga aleluia eu tenho uma palavra do Senhor you are no more what you think you are você não é mais o que você era you are a new creation because of the covenant você é uma nova criação por causa da aliança e não tinha nada que Deus escondia de Abraão. E Deus não vai esconder nada de você mais. Você é um filho que está em aliança. E Deus selou você com fogo. On the day of Pentecost, no dia de Pentecostes. O fogo chegou. And sat upon each and every e one veio sobre them. cada uma das pessoas. Was a fire, Era uma aliança de fogo. Como foi com Abraão, nosso pai. So are we also fire Também field? nós temos fogo sobre nós. Fire nós somos o fogo. Fire o fogo sobre nós. Say hallelujah. Diga aleluia. Diga aleluia I see a fresh fire eu, eu vejo um fogo novo chegando. I see the fire of God over this place. Eu vejo o fogo de Deus sobre esse lugar. The color is blue. a cor desse fogo é azul. I see this blue fire. Eu vejo esse fogo azul sobre esse lugar. Over this place. Todo esse lugar. A aliança está falando. A aliança está se movendo. The Está trazendo transformação. Está chegando. Está movendo. A aliança é o nosso tesouro Receba do God fogo de Deus Porque nós somos amigos de In Deus Nós somos amigos de Deus O mesmo fogo As God spoke to Abraham, Da maneira que Deus falou com Abraão Ele disse, eu vou ser o mesmo para seus filhos We are the seed of Abraham. Nós somos a semente de Abraão E nós somos abençoados E nós somos abençoados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 Abençoados e, e nós somos abençoados, e, abençoados, e nós somos abençoados, e nós somos abençoados, nós abençoados. e nós somos abençoados. Cabanda Sia, Brenda Lamassia, diga aleluia. Diga aleluia. There is prophecy in the house, existe uma profecia sobre a casa. I see five architects, eu, vejo cinco, architects, eu vejo cinco arquitetos. Eu vejo cinco arquitetos. nesse ambiente, cinco pessoas arqui são arquitetos, correto? Yeah. Yeah, one, um, dois. Yeah. Três. See, quatro. Eu Five architects. Cinco. Arquitetos, mais um more in front to the right. Thank you, thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. The Lord is releasing. O Senhor está liberando. A fresh uma revelação nova. Re uma, uma revelação nova. Upon your life. Sobre a sua vida. Vocês vão construir algo novo. You, will build you will move in this E vocês vai mover-se nessa unção. And all shall know that the Lord has touched you today. E todos saberão que Deus tocou em vocês hoje. Say hallelujah. Diga aleluia. In conclusion, before I minister. Em conclusão. In, in Exodus, no livro de Exodus chapter 3, the Bible says, a diz, in verse 1, um, now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, and the priest of Midian, he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midiã, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, ou a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. The And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire Out of the midst of the bush and he looked and behold the bush burnt with fire and the bush was not consumed and moses said i will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt and when the lord saw that he had turned aside to see god called him out of the midst of the bush and said moses moses and he said here am i and he said draw not nigh unto this place put up the f the shoes of thy feet for the place where you stand is holy e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão Porque a sarça se não queima E vendo o Senhor que se virava para lá a ver Bradou Deus a ele do meio da sarça e disse Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui, e disse, não te cheques para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moreover, verse 6, he said, I am the God of thy father Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, and Moses hid his face, for he was afraid Versículo to eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus 50 anos, quinhentos anos depois Deus apareceu para Abraão e ele consumiu o sacrifício com fogo. Então, a primeira experiência real de Abraão foi o sacrifício foi consumido com fogo. Centenas de anos depois, a profecia se cumpre. Através de Moisés Uma semente de Abraão Deus apareceu novamente através do fogo A aliança de fogo Era a razão pela qual Moisés se encontrou com fogo Deus é um fogo consumidor Diga aleluia Diga aleluia So, and God introduced himself Deus introduziu-se. Se apresentou. In, in the same and fire. Na mesma. nas chamas de fogo. I am God. E Deus falou: Eu sou I Deus. Am the God of Abraham. Eu sou Deus de Abraão. Eu sou Deus de Isaac. Eu sou Deus de Jacó. Deus. Apareceu. By fire. Por fogo. No dia de Pentecostes, Deus apareceu novamente por fogo. No deserto, quando ele apareceu para Elias, Deus apareceu com fogo. No tempo de Davi, Deus apareceu atrás do fogo. No tempo de Salomão, Deus apareceu com fogo. Por que não agora? Deus não vai aparecer com fogo agora. It is our time, Esse é o nosso tempo. It is our time. Esse é o nosso tempo. It is our time. Esse é o nosso tempo. It is our time. Esse é o nosso tempo. You are in the of a new day. Você está no início de um novo dia. You are in the of a new day. Você está no início de um novo It's dia. A new day. Eu falei um novo dia. Receba Receive your fire. Receba do fogo. I said receive your fire. Receba o seu fogo. E seja do fogo as as I speak. Quando aqui estou falando. I see the fire of God. Eu vejo o fogo de Deus. Moving from the north. Vindo do norte. Descendo para consumir todo o Brasil. Ser Hosana. Ser Hosana. Diga Hosana. Diga, Hosanna. Rosana. Fala Rosana. A partir de hoje. You will be known as ministers of the flame of fire. Vocês serão conhecidos como ministros de fogo. For, for, real. Por, de for real. de verdade. De verdade. De verdade. ministers of the flame of fire. Vocês serão chamados ministros de fogo de verdade, receba fogo de de Deus, Fogo de Deus, Fogo de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, o fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. <tosolo> Essa <ienes> é, é nossa aliança. É a nossa aliança. nossa É nossa aliança. Essa é, é, é, de é, é, é, é, é nossa aliança. Fogo. É nossa aliança. Fogo de Deus. É nossa É nossa aliança. É É nossa aliança. Fogo. I have. A covenant of fire with God. Eu tenho uma aliança de fogo com Deus Isso que eu falo That's what I am Isso que eu estou lhe falando We are of the Nós somos filhos da aliança de fogo We are not just Nós não somos só cristãos We are the of the Nós somos filhos dessa aliança We are the of the Nós somos filhos dessa aliança We are born in fire. Nós nascemos no fogo Diga aleluia. Diga aleluia. A profecia. A profecia. diz: shall be born in one day. Uma nação nascerá em um dia. Can a nation be born in one day? Poderia uma nação nascer em um dia? Yes. Sim. By fire. Por fogo." Pode uma, um Pode uma nação nascer um dia? Sim pelo fogo Pelo fogo de Deus A vida vai mudar E eu ouço a voz de Deus falando Eu estou vindo Sobre a terra Mais uma vez Com o meu fogo Com o meu fogo E eu venho para a minha igreja Para o meu povo Para minhas nações Pelo meu fogo Eu, não, eu sou conhecido pelo meu fogo já assim sentisse o Senhor. Clap your hands, give God some praise. Aplauda para o Senhor e, give God some e honre a Ele. Give Diga, some aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Give God some praise. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. O aliança de fogo de Deus. Influencia a sua vida de oração. Sua justificação. Suas your finanças. Your sua família. Your, your devotion, a sua devoção. Your prophecy, a sua profecia. Going in and out, a sua, aquilo que você vai quando você volta. The fire determines everything. O fogo de Deus controla todas as coisas. Because of the covenant. Por causa da aliança. Por causa da aliança a volta de Jesus está chegando. Because of the covenant. Por causa da aliança. You are leaving this conference. Você está saindo dessa conferência with a fresh fire. Com fogo novo de Deus. With a new beginning. Com um novo começo. Aleluia. I hear the nation of Eu escuto a voz da nação da Bolívia. Alguém aqui da Bolívia? Levanta, por favor. Thank you, Father. Lift up your hands. Levante as suas mãos. fogo de Deus. Bolívia. Venha sobre a Bolívia. Do oeste. To the west. Do oeste. From the north. Do norte. To the south, I feel the eastern side of Bolivia, Bolivia. eastern side of Bolivia. Da, da Bolívia. Is alguma coisa está acontecendo no oeste da Bolívia. Receba, receba, receba, receba, Receba. revelação, receba, explosão, explosão. receba a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, glória. A glória. Jesus, no nome Deus. de Jesus. Se aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Anybody here from Spain? Alguém da Espanha aqui? Spain. Alguém da Espanha. Anybody here? Spain? Alguém da Espanha. Pessoas que falam espanhol. Levanta por favor. Yeah. Lift up your hands. Levanta suas mãos. Everybody mão. pray right now. Let God release His fire upon Spanish-speaking nations. Que o fogo de Deus venha sobre as nações que falam espanhol. Everybody pray right now. Todo mundo ora agora. Começa a orar, orar em línguas, começa the a orar, fire, começa a se interceder. Fogo, the fire, fogo, the fire, o fogo, fogo, o fogo, the fire, o fogo, the fire, o fogo, the fire, o, fogo the fire of God o fogo de Deus. Upon every Todas as pessoas que falam espanhol, em orações que falam espanhol, no nome de Jesus. Thank you, Holy Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Obrigado, Espírito Santo. Father, we give you Pai, nós te agradecemos. For what you are doing today. Por tudo o que você está fazendo hoje With your hands up, Com as suas mãos levantadas Onde você está Receba the outpouring a, O derramar of the glory of God Da glória de Deus as fire. Como fogo Now. Agora Now. Agora Now. Agora Now. Agora Now. Agora Now, agora. The Fogo consumidor. Fire of the Fogo de Deus. Agora. Eu vejo a, o, o despertar dos dons espirituais. agora right now. Agora. Right now. Agora. Right now. Agora. Right now. agora. Right now, Agora, receive it. Fire of God, fogo de Deus. The Fire of God, fogo de Deus. The Fire of God, fogo de Deus. I, the Fire of God, Fire of God, Fire of God, Fire of God, the Fogo Fire of Fire of God, the Fire of the Lord, Fire the name of of Jesus, nome de Jesus. Fresh Fire nome de Jesus, Fresh sanctification. Fogo novo de Deus. Fresh Fire Jesus, Fire Fire of Fire Fire o fogo novo de Deus venha sobre as nações. Agora eu vejo os dons espirituais sendo revelados com poder, com manifestação. Agora, curas, livramentos, visões, paixão paixão paixão paixão paixão paixão paixão paixão obrigado senhor obrigado espírito santo obrigado espírito santo obrigado espírito santo obrigado espírito santo obrigado espírito santo shall we stand for one minute vamos levantar por um minuto por um minuto thank you lord obrigado senhor thank you lord Thank you, Holy Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Begin a orar em línguas agora. Pray in the Holy Ghost. Espírito Santo. Pray in the Holy Ghost. línguas agora. Pray no Espírito Santo. Pray agora. Pray the Holy Espírito Santo. Ore no Espírito Pray Santo the Holy Ghost. Ore no Espírito Santo Eu vejo mulheres recebendo a semente para se tornarem grávidas Ore no Espírito continua orando Pray no Espírito the Holy Ghost. Continue orando no Espírito the Holy Ghost. Continue orando o Espírito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 Nós temos a chama de Deus, a cima do fogo de Deus. Eu, eu vejo vindo. Homens oh, continue orando, Continue orando, continue orando, orando, orando. Receive. receba, Receive. receba, Receive. receba, Receive. receba, Receive. receba, Receive. receba, receba.